Como militante do movimento dos trabalhadores sem teto, eu estou empenhado junto com meus companheiros e companheiras, e junto com o um amplo setor da esquerda e dos setores progressistas, a construir na prática de mobilizações de rua, de ampla mobilização de rua, dois posicionamentos críticos muito nítidos. O primeiro posicionamento crítico se direciona contra essa banalização que está sendo feita das garantias constitucionais. É extremamente perigoso banalizar a prisão provisória, é extremamente perigoso banalizar o direito à livre defesa, o princípio do contraditório, porque no país marcado pelo extermínio de uma juventude negra da periferia, pauperizada num país com a terceira maior população carcerária, é jogar combustível nessa máquina mortífera de encarceramento, banalizar as garantias constitucionais. Devemos, não podemos hesitar. De modo resoluto, temos que ser contrários e, nas ruas, impedir e barrar a banalização, o atropelo, melhor dizendo, das garantias constitucionais. E ser contra o impeachment na mesma medida. E a saída é pela esquerda. Contra o impeachment, com uma saída pela esquerda. MTST, a luta é para valer, não vai ter golpe.